E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com Minecraft Dungeons É um RPG Pra PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch A gente vai fazer um personagenzinho Mais ou menos parecido com a gente Ou não Vai ser esse cara aqui, ó. esse cara mesmo Não tem nada a ver com a gente, vai isso aí mesmo O nosso nick meio esquisito um, Vamos jogar, né? é só isso Vamos iniciar, vamos ver do que se trata Posta Calamar, contou uma historinha aí dos Illagers. A gente tem que derrotá-los. A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Illager e seus servos. Hora é Eles vida. devastam a terra como uma praga insaciável, subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Muito bem, primeira missão dados, ajudar os aldeões. Vamos ver como isso aqui funciona. Ah, ah. Legal, hein? Legal. Encontra o objetivo. Tá aqui. Ele sobe o bagulhinho. Eu nunca fui um cara. não cheguei a jogar Minecraft assim, nem superficialmente. Mas a gente vai brincar com o Dungeon aí porque. Eu achei interessante. Mataram o zumbi. É simples Legal ficar... é fica delineado ali, ó. Vamos lá Por enquanto, tudo legal, mas a gente nem sequer usou nenhum tipo de habilidade Ó, fizemos um combo Ah, vamos seguindo aí o caminho Pegamos flechas, use o seu arco Ah! <risos> tinha um cara em cima da Negócio ali Porque o ideal é seguir a seta, né? A princípio Vou Fazer uma área introdutória uma certa distância para funcionar. O loot vem. Tudo bem. Por enquanto, bem legal. <risos> bem legal. Tô Respeito, a gente tomou um daninho. Proteja o portão interno tá tudo em português o que é legal também excelente o meu pão ele já regenerou deve ter uma descida opa Arapuca. Vixe, vixe, vixe. Subiu de nível. Onde encantamento obtido? Para equipamento. Pode escolher entre os encantamentos aleatórios para cada item. Hum. Provejante? Fundido? Aspectful. Fundido? Espaço vazio. o raio. Raio, né? Vamos botar um raio. Melhorar. O que mais? Eu posso fazer infinidade concede a chance de repor a flecha imediatamente após atirar atira rala car cura dentro do aliados veneno veneno muito caro eu tô já acabou meus pontos oh que legal Pegamos um rojão. O que eu faço com isso aqui? Arrasta. E aí ativa com um. Muito alto. Os personagens. Oh, deu certo! Ó! Oh. Tá bom, tá bom, Tá bom, vamos lá. Tirei por atirar. eu ter guardado para uma situação mais, <risos> mais propícia, mas tá bom. Vamos passeando. Hein? Com certeza, tudo isso aqui vai ser explorado mais tarde, se não agora. Um monte o acampamento fora da cidade. Olha, o Rojão que a gente soltou ele volta. Vamos direto para a missão direto para a missão. É difícil me concentrar. Você chegou tarde para resgatar os aldeões, mas não se preocupe, eles ainda estão lá fora esperando um herói encontrá-los Poxa, eu já falhei, nem nem, nem comecei e já falhei Amigos derrotados, 27, dando sofrido, projetos acertados Bauzinho com itens para de pescar Vai ficando... Uh, olha só o nosso o mundo Com certeza isso aqui depois... Eu... Hum, razoavelmente... É um tamanho razoável, mas com certeza conforme vai se passar os anos aí desse jogo Vai ficar imenso O que eu faço aqui? Eu vou direto para a missão porque é isso que ele está apontando Ver próxima Padrão 1, padrão 2, padrão 3. Ah, nosso poder já tá tão fraquinho. Vamos no 1, né? Bosque dos Creepers. Oi, agora o pacote já está mais nervoso né? a quantidade de bicho. Tem que esses caras aqui são os que estão para ser resgatados. Bem, tem uma historinha aí que eu tenho certeza que é muito legal, mas eu prefiro. Oh. O que acontece se eu soltar o rojão? Ah, eu só tenho soltei... <risos> pro lado errado. O que isso na minha cabeça? Dinamite na minha cabeça. Porque tem uma dinamite na minha cabeça. Tem um mapinha? Legal. será que eu tomo ele? Recarrega? Carrega. Carrega. Ah, agora que eu entendi. Ó, oh. estamos indo bem? Talvez. Tô pegando as bolinhas. Na verdade, são cristais. Vazinho cheio de moedinhas. Oh. Agora sim um certo desafio, viu? Com certeza que tem muito a ser explorado. Vamos com cento e três flechas. Tem 13 flechas. Acontecendo. Aí finalmente a gente acertou. Precisamos um pouquinho de munição, mas não tem problema. Soltamos o primeiro aldeão. Ele é muito grato e desaparece legal. Bicho dropa. Deve dropar, né? Uns itens vai correr. Olha, divertido. <risos> Eu tô gostando. Eu tô gostando. Ó! Oh. Moção de dano crítico. Assim que você encosta, já bebe, né? A gente vai dar uma exploradinha um pouquinho melhor. Vai. Talvez eu não sei o tamanho dessa área mas pode ser Frente Não vai fazer outro depois né Não sei quanto tempo estamos jogando Eu sei que quando a gente se diverte o tempo passa rápido Olha só Um monte de dinheiros E um machado Da 13 a 20 oh, yeah. Já era, já era, já vamos equipar o um machadão Aí dando mais dano, dá pra ver a silhueta dos inimigos pela parede isso muito me agrada Sensacional o machado, valeu, valeu a pena demais O que é isso aqui? A gente abriu uma espécie de... Exatamente Abrimos uma dungeon Cripto Repelante Olha! Estamos invisíveis! Ah não, estamos não Olha quanta coisa! O que acontece se eu jogar a bomba ali no meio? Pronto! Será que tem um tempo? A música parece até dar a sensação de que tem tempo para explorar subimos de nível, mais um encantamento disponível. Com certeza os primeiros personagens que a gente vai fazer, os encantamentos não serão os ideais, né? Mas faz outro personagem depois, né? Faz parte do... desse tipo de jogo. Já é a saída. Eu acho que a gente tinha que ter passado por dentro mesmo da, desta cripta. Dá uma olhada para lá, ver se tem mais alguma coisa né, antes de ir embora. Não. Tem cooldown no nosso, no nosso rolamento. não é nada vivo adicionar o machado tá dando em área Mais o é um machado comum será que juntando vários consegue fazer um mais forte sim ou com certeza com certeza se a gente pular ali dá ruim Bora tá sobre efeitos de regeneração. Vamos seguir aqui as setinhas. Olha só, tem um clipe ali ó. Explode. Eu esperava uma explosão. Confesso que esperava. A ali é está tá diferente ou é impressão minha? Só reparei nela agora? Ó! Que oh. isso é uma horrível? Coitado! Desculpa. Ah! <risos> é, isso que eu esperava, era isso que eu estava esperando. Ele tem muitas flechas. Quase que ela... Não, coitada. Fazendo mais vítimas do que eu esperava. Ufa! Uh, quase, hein? Bom, é pra vir pra cá, mas a gente tem certeza que pra lá teria mais coisas, né? Uma paradinha. Ver se os itens são sempre iguais. Sim. Então vamos colocar ponto nessas armas que a gente acabou de pegar. Não necessariamente você precisa temer esses bichos com haste a gente passou por aqui? Com certeza. uma ovelhinha. Um bicho mais pesado, hein? Nossa, a dentro entrou nele. A vaquinha entrou no meio da frente. De ação. Vou continuar o nosso caminho. Até com cara de vai ser aquelas áreas que vai ser fechadas. Um negócio a mais Não tem problema O que, que é isso aqui? Armadura do caçador Vamos ver aqui, isso Como? Assim? Simples assim? Ou eu joguei fora? Não. A gente tem um slot para armadura Está mais robusto Se a gente parar de gastar flechas, tá aí uma pancada nada mais. Oh, oh. Bem, a gente só aprende o nosso movimento sem maiores impactos. Realmente a gente está deixando passar muita coisa. Mas não tem problema, liberte os aldeões. Não é um susto, é hum. um barulho esquisito, né? Tá um bom dano, hein? Não vou deixar nem se aproximar. Será que agacha? Esse aqui é mais nervoso. Sucesso, hein? Falta um. Eu achei que era inimigo, é só uma vegetação com um comportamento Pistinhos aí tô louco cara, calma aí com esse machado vou é mais um aldeão Não, não, não, coitado. A gente está cometendo uma série de erros, viu? E pra cá a gente tinha ah. Não tem mais nenhuma novidade. Continuar a gente. Já está num outro momento de encontrar a saída. O rojão ele não dá dano na gente mesmo. Eu ouvi um barulho que não pareceu muito bom. Viu? Vamos dar uma olhada pra cá? Forma sombria. <risos> Forma sombria. Segunda vez que a gente pega a forma sombria, Ó. é coisa escondida. Ó. Valeu falhou miseravelmente, mas não tem problema. Tem problema. Com certeza vocês já viram aí onde eu deveria ir, mas eu não consigo ver Capaz, disso de... Ballzinho! Temos aqui no baú Forma sombra Os bichos não veem a gente A forma sombria Uh, bomba Gostei que ela olha, tem um uma... olha só quanta coisa tem pra lá. A gente tem que pôr um baú um sobrando lá no fundo, e não pegou paciência né Subimos de nível novamente explorando aí Vamos direto para a saída Dá para ter uma noção que há muito a ser visto né, nesta área Há muito que ser explorado No entanto, a gente tem que encerrar O vídeo fica muito extenso Hum, tomamos dano na bomba Coisa pra cá não tá, tá boa, não, né? Nossa! é um pãozinho. Vitória! Esses aldeões estão livres das garras dos Ílades. Graças a você. Soltamos os aldeões. Acho que dava pra soltar até mais, né? A gente foi bem pegar aqui o baúzinho puxa saboroso, muito bom hein, muito legalzinho, tem um ferreiro aqui agora, negociar, arco longo, legal hein, Envidicar suprimentos, quase recuperamos tudo. Olha, eu gostei bastante, eu voltaria a jogar tranquilamente. <risos> vocês gostaram aí da nossa gameplay, é, deixa o like, se inscreva no canal, dê nossos vídeos, a gente joga, joga além de metroidvania, recomendações e o que nos dá na tele, como por exemplo, Minecraft Dungeon. Deu vontade de jogar, estava disponível no passe do Xbox. Ele está jogando para PC. Deixa um comentário aí pra gente, vocês querem que a gente continue com essa brincadeira? Eu eu não acho ruim não. <risos> Deixa um comentário qualquer, a gente responde. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.